Olá, tudo bem? Nesse vídeo, iremos eu e meus colegas professores desse período explicar como você deverá proceder para a realização do trabalho Seminário Integrador. Esse seminário tem por objetivo a integração entre disciplinas ministradas nesse módulo, que são Matemática Financeira, Informática e Português Instrumental. Para isso, você e seus colegas de curso serão divididos em 10 grupos e cada grupo terá um estudo de caso para resolver. Esses estudos de casos serão apresentados na plataforma Moodle na nossa quarta semana de estudos. Nesses estudos de casos iremos aplicar os sistemas de amortização estudados. Aplicaremos o sistema Price e o sistema SAC. Será avaliado o seu grupo a apresentação dos cálculos necessários para o desenvolvimento das tabelas de evolução das prestações, do financiamento e análise da apresentação administrativa dos dados. O grupo deverá resolver o estudo de caso usando para isso as fórmulas aprendidas na disciplina matemática e financeira, mas colocando-as em planilha do LibreOffice Calc. Depois de resolver a questão, os resultados devem ser escritos em formato de relatório, conforme exposto no arquivo modelo underline relatório. Agora você ficará com o professor Marco, da disciplina informática, e ele vai explicar qual a contribuição da disciplina dele para o nosso trabalho o Seminário Integrador. Olá aluno, tudo bem? A informática fornecerá o ferramental para a realização do trabalho Writer, editor de texto e Calc, planilha eletrônica Culminando na elaboração de uma apresentação Usando o Impress, editor de apresentação Ou seja, no que compete à disciplina de informática Será avaliado o uso adequado de cada uma dessas ferramentas Desenvolvimento da apresentação. A disciplina de informática irá avaliar a dinâmica da apresentação, se os recursos do impresso foram utilizados adequadamente e se seguiu as dicas de uma boa apresentação conforme será definido e ensinado na disciplina. Desenvolvimento da planilha eletrônica. Os casos de estudos apresentados propostos pela disciplina de matemática financeira serão desenvolvidos e tratados com o auxílio da planilha eletrônica Calc. Neste caso, a disciplina de informática avaliará a parte ferramental da planilha. Desenvolvimento do relatório. No caso de informática, será avaliado o ferramental do editor de texto Writer, bem como exigirá o uso de alguns recursos do Writer específicos. Conteúdo do trabalho. É importante destacar que é apenas um trabalho envolvendo a integração das quatro disciplinas, de forma que cada grupo irá apresentar o trabalho desenvolvido para o restante da turma ao final da primeira etapa do curso. Formação dos grupos. Os alunos deverão se dividir em dez grupos com no máximo cinco componentes, usando a ferramenta de escolha proposto pela disciplina de ambientação virtual de aprendizagem. Agora passo a palavra para a professora Luciane, que irá apresentar a contribuição da disciplina de Português Instrumental. Olá, alunos. Após finalizar o estudo de caso, os resultados devem ser escritos em formato de relatório, conforme exposto no arquivo modelo relatório, que está disponibilizado no fórum da quinta semana. O relatório deverá ser enviado na tarefa Envio de Arquivo, disponível na sétima semana, e a apresentação dos resultados acontecerá no Seminário Interdisciplinar. Para elaborar o relatório, você utilizará o editor de apresentação LibreOffice Impress. Na quinta semana, será aberto um fórum que servirá para tirar as dúvidas sobre a resolução do estudo de caso, sobre a elaboração do relatório e sobre a apresentação dos resultados. O Seminário Interdisciplinar valerá 30 pontos em cada uma das disciplinas, Matemática Financeira, Informática Aplicada e Português Instrumental. Fique atento ao prazo de realização das atividades e, em caso de dúvida, procure o seu tutor. Bom estudo!